Olá amigos e amigas, hoje eu vou fazer a confecção do mini-livro no tamanho de 3x4 cm, então vamos iniciar o corte em cima da linha contínua do primeiro mini-livro, esta folha tem quatro mini-livros, mas eu vou fazer só um com demonstração, Deve-se cortar em cima da linha, como é mostrado aqui. Cortando pelas extremidades. Foi de papel A4 do mini livro da Amazônia. Rápido, simples, pronto. Agora que foi cortado as extremidades, vamos cortar na horizontal a linha contínua. Agora você deve se atentar que deverá estar marcado um, dois, três e quatro. Nesta ordem aí vamos unir e agora vamos grampear. Bem no meio da linha contínua, vertical, como demonstrado aqui. Agora é só dobrar. Pronto, e assim está pronto o mini livro da Amazônia, 3 por 4 centímetros, como queremos demonstrar. Tem 14 páginas. Tem o código da CBL, código de barras, tem o código QR que dá no site dos escritores brasileiros. E agora vamos proceder a montagem da caixinha. A folha de papel A4 vem com duas caixinhas, vamos montar somente uma. Corta-se ao meio da folha de papel A4, depois corta-se a caixinha ao redor desta maneira sempre pela extremidade da caixinha. De maneira simples, fácil e rápida, a, mini, a caixinha do mini livro tem três ponto dois centímetros por dois por dois. Onde poderá ser colocado de dois a quatro mini livro. Cortando sempre ao redor da caixinha. Em cima da linha contínua externa. Pronto agora a sobra você pode fazer borrão, corte de um lado e do outro na linha contínua e dobre nas linhas pontilhadas, então cortando na linha contínua, do um lado e do outro da caixinha e agora é a dobra na linha pontilhada, sempre em cima da linha pontilhada, de um lado e de um outro, utilizando as duas mãos, desta maneira, agora você coloca a aba para dentro, dos dois lados e faz este processo com as abas uma vez aqui coloque para dentro a outra aba vire a caixinha posicione e só dobrar de novo pronto agora pegue a outra aba e coloque para dentro faça o vinco e a caixinha está pronta agora coloque o mini livro está pronto o mini livro dentro da caixinha tira -se, coloca -se aqui. a caixinha também aqui embaixo está com mini livro você pode seguir na rede social do mini livro está aqui o mini livro, como queremos demonstrar. Obrigado.